Boa tarde a todos, a paz do Senhor, em nome de Jesus, eu sou o pastor Elton Mello, presidente da editora Batista Independente e nesta tarde nós estamos começando um novo projeto da nossa editora um sonho que estava no coração de Deus e que agora nós podemos realizar que é poder dar um suporte teológico para os nossos pastores, para os professores da escola bíblica para todos aqueles que de alguma forma amam a Escola Bíblica e que desejam aprender e servir de uma forma muito mais abrangente, muito mais educativa, pedagógica, inclusive, né? E eu quero nesta tarde agradecer ao Senhor pela sua audiência, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí nos assistindo aí pelo YouTube da editora, pelo Face da editora. Enfim, a todos, agora sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu tenho certeza que esta próxima Ora, será uma hora teológica muito especial para que a gente possa compartilhar os nossos conhecimentos. E já quero deixar desde já, em primeiro lugar, o pedido para que você curta a transmissão, aí deixe o seu like, o seu joinha. E também quero pedir que você possa, nesta transmissão, interagir conosco. Escreva aí a sua, a sua pergunta, nós vamos ter aqui um convidado especial e eu quero que você possa escrever a sua pergunta e escrevendo a pergunta que você possa interagir conosco para fazer esta live ser uma live muito abençoada em nome de Jesus, Amém? Tá quero chamar aqui os nossos uh, que estarão nos acompanhando nesse projeto denominacional, né? Em primeiro lugar o pastor José Lima, que é o nosso um dos nossos revisores teológicos, né? O então, pastor Lima, paz do Senhor, boa tarde, querido, que Deus te abençoe de uma forma especial, também conosco o pastor Roberto Monteiro de Castro, hoje, e também um dos nossos revisores teológicos, e também está conosco hoje o pastor Jefferson Curbai, que é o um, um pastor da igreja, da quarta igreja Batista independente aqui em Curitiba, e que teve uma experiência bastante longa aí, de 15 anos aí, sendo pastor, sendo membro adventista, e hoje estará conversando conosco também sobre esse tema. As Boas-vindas aí, pastor José Lima, paz do Senhor, em nome de Jesus. Muito boa tarde, pastor Elton e os nossos colegas que nos acompanham e participam desta live, um abraço, e vamos sim conversar sobre este tema tão importante, que é a questão do adventismo, suas doutrinas, sem a intenção de machucar ninguém, apenas destacar as questões teológicas que envolvem o tema. Minha saudação a todos que vão participar dessa live. Maravilha! Também tem aqui o pastor Roberto Monteiro, nosso colega, já alguns anos aí, nos conhecemos, né, pastor Roberto? É, boa tarde, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Boa tarde, pastor Elton, obrigado pelo convite. Bom estar aqui com todos que vão participar e estar junto contigo, com o Pastor Lima, que é o nosso companheiro de, de anos da editora, né, Pastor Elton? E o Pastor Jeff, que também já trabalhou na editora com a gente, foi cooperador e hoje eu tenho o privilégio de congregar junto com ele lá na nova vida, na quarta igreja. Tem sido bom, né, Pastor Jeff? Estarmos juntos servindo a Jesus ali na quarta igreja, então é uma alegria, ó, a Cristiane tá entrando, um abraço para ela e para todos que vão participar. Maravilha, pastor Jefferson Turbay, muito, muito bem-vindo nesta tarde, né? Queremos agradecer a Deus aí pela sua vida, pelo seu ministério e poder aprender um pouquinho mais também contigo aí que tem experiência própria nessa, nessa área, né? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém, pastor Elton, irmãos e os que estão assistindo. Deus abençoe a todos. É um prazer participar dessa equipe e poder caminhar né? na, na senda do conhecimento. Em nome de Jesus. Obrigado. Maravilha. Queridos, o nosso propósito aqui é trabalhar a cada semana, né? Essa aqui é a capa da revista desse trimestre, que é o terceiro trimestre do ano de 2021. E nós é, gostaríamos de ter começado na primeira lição, mas como a gente estava na campanha de jejum e oração, não foi possível, então nós estamos começando na lição 6. É, os irmãos que me conhecem sabem disso, sou muito prático, né? O perfeccionista ia falar assim, não, vamos começar depois que acabar a revista, vamos começar no próximo trimestre. Mas eu penso que se a gente for esperar as coisas estarem perfeitas, a gente não começa nunca, né? Então vamos começar na lição 6... E assim a gente vai fazendo, e então o nosso objetivo, irmãos, é a cada semana antecipar aquilo que vai ser discutido na escola bíblica do próximo domingo, né? A lição número 6 que fala sobre adventismo em confronto com verdades bíblicas, ela está programada para o dia 8 de agosto do 2021, 21, o que não quer dizer que as igrejas possam ministrar em outra data, e o redator da lição de hoje é o pastor José Rodrigues Tomás Lima, que Tomás é o nosso Rodrigues, Rodrigues Lima. Perdão, pastor. Tomás Rodrigues Lima, que é o pastor, redator e revisor teológico da nossa editora. Então, eu queria convidar rapidamente o pastor José Lima para falar sobre a introdução do tema, né? É, para a gente poder dar uma, o, nosso, o nosso ouvinte uma introdução a respeito do que é importante nesta lição. É, no quesito introdução do assunto, introdução do tema. Pastor José Lima, com a palavra. Muito bem, uma saudação especial a todos, mais uma vez, nosso abraço. E deve ser dito com todas as letras que a intenção dessa live não é condenar ninguém, não é gerar qualquer tipo de antagonismo do ponto de vista pessoal, mas sim trazer esclarecimentos sobre uma doutrina que já vem há muito tempo sendo espalhada pelo mundo inteiro e que tem se muitos adeptos, o adventismo, também chamado sabatismo. E confrontando essa, essas doutrinas que faz parte desse sistema com o aquilo que a Bíblia ensina, nós, do nosso lado, evangélico batista, entendemos bem diferente. Essa doutrina começou uh, a ser espalhada nos Estados Unidos da América, uh, lá pelo século XIX, e especialmente duas pessoas se destacam nessa doutrina e nesse trabalho de espalhar esse sistema de interpretação bíblica. Guilherme Miller e a senhora White, eles começaram a pregar e ensinar doutrinas um tanto estranhas ao evangelho que nós chamamos de evangelho original e hoje nós estamos estudando já de certo modo antecipadamente, porque a lição está programada para o dia 8 deste mês, alguns tópicos que tratam disso. Quero também uh, lembrar que houve uma, um erro de digitação, porque falamos aqui em quatro tópicos e, na verdade, são três. Coisas que mostram que toda obra humana não é perfeita. Mas, para todos os efeitos legais, nós vamos trabalhar três tópicos e abordar alguns aspectos dessa doutrina. É verdade, nós usamos a palavra erros palavra bem clara, para não deixar nenhuma uh, confusão. Encontramos, do nosso ponto de vista de interpretação bíblica, encontramos erros nesse sistema doutrinário. E é disso que se trata. Queremos, digamos assim, esclarecer isso tanto quanto possível e ficar com a doutrina claramente bíblica neotestamentária, conforme assim entendemos. Pastor Elton. Pois não, Pastor Elton? Pode dar continuidade. Pastor Elton, acho que o microfone dele desativou, né? Aqui. Ok, agora ok. Pastor Jefferson, é. É, bom, é, primeiro conta pra gente um pouquinho aí, né? Como é que foi a sua experiência é, no meio Adventista? Como é que você foi introduzido? Como é que foi esse processo de chegada no meio deles, né? Dá uma, um... Quantos anos o pastor participou da Igreja Adventista ao longo da sua, sua vida? Então, pastor, é, eu sempre fui uma pessoa que investiu muito... Aquilo que crê, entende? Até hoje eu procuro entender o que eu creio, né? E eu tinha uma vida errada, uma vida torta. Conheci um grande homem. Esse homem se chama Juan Pablo de Guaçamão. Ele é um pastor. Era adventista na época. Hoje ele é messiânico. Cristão messiânico. E ele pregou para mim sobre Cristo. E não só para mim, como para várias pessoas na nossa sala de aula, nós estudávamos juntos sobre Cristo. Eu aceitei Cristo, e Cristo me libertou de uma vida errada, de uma vida torta, na Igreja Adventista da Promessa, que é um pouquinho diferente da Adventista do sétimo dia. São três ramos de Adventista. A da Promessa, que é pentecostal, e não crer nos escritos da Ellen Light, é a da Reforma, que é mais Adventista que os Adventistas do sétimo dia, não comem carne, não tomam um café, apesar que o sétimo dia também recomenda que não se coma carne nem se tome café. A promessa não, a promessa é pentecostal, é mais livre nesse quesito. Então, eu me converti na da promessa, dei aula no Colégio Curitibano Adventista do, da Igreja Adventista do Sétimo Dia por vários anos, e também tive contato com a Reforma, né, que daí a Adventista da Reforma, eles são muito rigorosos na questão alimentar. Todas são, mas a da reforma é mais ainda, é a ultra-ortodoxa. Tá. Então, adiante, eu, ver que eu me ver que comecei discipulado com o pastor Pablo, não tenho nada a dizer dele, nem do que Deus fez na minha vida através do ministério dele, mas ele me pôs para estudar no colégio menonita, no seminário menonita aqui em Curitiba. Então, eu tive conhecimento da doutrina adventista, eles chamam o... são 11 pontos de fé dele, deles, né? o doutrinal, e também conheci a, a doutrina, né? a doutrina reformada da situação pela graça. Então, eu me aprofundei bastante no adventismo, inclusive é, familiarmente falando, eu, eu tive uma família, eu constituí uma família a partir do... Da base adventista. E, ao mesmo tempo, eu me aprofundei bastante na época, porque não foi interessante, né? É, a doutrina reformada, ou seja, a salvação pela graça, Lutero, Calvino, é, Wesley, todos esses teólogos, né? Então, essa aí houve um dia, eu até eu comentei isso há pouco, que eu chamei a minha esposa, Tânia, que ela nasceu na Igreja Adventista da Promessa, o pai dela era, na época, pastor adventista da promessa. Todos os meus cunhados eram adventistas da promessa, minha sogra. Daí eu chamei a Tânia, falei, Tânia, é... teologicamente, a Batista é a que está mais adequada à Bíblia, que é a salvação pela graça que Paulo pregou nas suas cartas. Inclusive, quem quiser entender bem o adventismo, estude os judaizantes que Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas por causa de judaizantes. Ele fala, e o, o concílio de Jerusalém, em Atos 14, foi feito por causa dos judaizantes, porque eles entravam nas igrejas dos gentios e diziam, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão se salvar. Então, ali está perfeitamente o adventismo. Eles creem como nós cremos, no mesmo Cristo, mas eles são judaizantes, eles creem que quem não guarda a lei de Moisés não pode ser salvo. Só que, apesar de ter sido o pastor Pablo que pregou para mim, eu me converti com um livro do David Wilkerson, chamado A Cruz e o Punhal, ou do Nick Cruz, Foge, Nick Foge. São os dois livros que me levaram à conversão. Aí eu pensava, puxa, mas eu, eu me converti com aqueles livros, ao inferno. eu não estou entendendo a contradição aqui. E foi ali, então, que eu me aprofundei, cheguei às conclusões que eu cheguei na época, e procurei a Igreja Batista que tivesse uma doutrina pentecostal, ou seja, a Igreja Batista Independente da Rua do Ararapes 2058. Estou lá até hoje, graças a Deus. Quer dizer, lá não, mas... no mesmo movimento, né? Maravilha. Eu quero ouvir um pouco o pastor Roberto. É... Deixa eu só ativar o som dele. Pastor Roberto, a gente discutiu esta, esta lição praticamente há uns dois anos atrás, né? Que a gente, é, nós trabalhamos mais ou menos dois anos antes da lição ficar pronta. A gente senta, eu, o pastor Lima e o, e o, e o pastor Roberto, né, nós três sentamos para poder avaliar temas, estudar os temas. E eu queria que o pastor Roberto trabalhasse um pouco essa... Como é que foi para você, pastor Roberto, preparar esta lição? Porque você tem que encaminhar para o redator, tem que fazer a, as questões de abordagem. O que, que você é, pode nos dizer a respeito da preparação dessa lição? Qual é o foco importante dessa lição para o nosso professor, que vai dar aula domingo que vem na escola bíblica? É, de fato, pastor Elton, é, é a gente procurar conhecer um pouco das doutrinas de cada uma dessas... É, seitas, né, que podemos dizer que nós estamos estudando, ou, ou doutrinas, como a questão da reencarnação, que também é assunto. É, então, o adventismo ele faz parte né, desse, desse escopo de várias é, é, linhas evangélicas que se prega Jesus, que se prega a salvação em Cristo, mas que, como o pastor Jefferson já colocou, existem os problemas aí de serem judaizantes. Eu acho que o pastor Jefferson foi muito pontual nisso, né, pastor Jefferson? E, e essa é uma realidade. Eu só gostaria de destacar, pastor Elton, porque, na verdade, acho que o pastor Lima e o pastor Jefferson tem tanta coisa para falar. Aliás, já tem uma pergunta do, do, do pastor Jefferson Silva interessante. É, é a questão da salvação pela graça, né, pastor Elton? Eu acho que estudar essas é, seitas faz a gente ficar cada vez mais Firmado na salvação, na graça que há em Cristo Jesus. Porque toda religião que tira o foco da salvação de Jesus para colocar em qualquer outra situação, no caso dos adventistas, eles colocam isso na lei. Tem que guardar o sábado, se não guardar a lei de Moisés também não vai ser salvo. Porque para eles, pastor Elton, é o seguinte, você tem que ter fé em Jesus, mas tem que obedecer os mandamentos. Então, na, na prática de obedecer os mandamentos, eles encaixam o sábado. E aí a pessoa fica lá na igreja e fala, poxa, mas é mesmo, tá lá na Bíblia, tá nos mandamentos, eu tenho que guardar. E, e aí ela é induzida a, a viver pela lei. Domingo agora, estávamos pregando lá na quarta igreja, né, pastor Elton? Eu citei exatamente o texto que fala que, Paulo diz assim, que a lei, ela serve como um espelho para mostrar que, se não tivesse escrito lá, não cobiçarás, eu não sabia que cobiçará pecado. Então, a lei não pode salvar ninguém, a lei ela é um espelho para mostrar que nós precisamos de salvação. A salvação é só através do Senhor Jesus. E, e o adventismo tem esse problema. Um outro problema só que eu gostaria de destacar, pastor Elton, porque eu sei que tem que correr, são os escritos de Ellen White. Porque o pessoal da adventista leva muito a sério esses escritos, e isso entra na fé, entra na crença. Pastor Jefferson, esses dias eu estava conversando com um adventista e ele estava me falando que quando Moisés subiu no monte para ver a Terra Prometida, que Deus mandou ele ver a Terra Prometida, Deus mostrou para ele Jesus na cruz. E Moisés, antes de morrer, contemplou Jesus na cruz. A hora que ele falou isso para mim, eu falei, mas de onde você está tirando isso? Aí ele falou, não, isso aí é um livro de Ellen White. Então, veja, pastor Jefferson, como que o que essa mulher escreve serve para eles como visão de esperança. Porque a Bíblia não diz nada disso. Então, pastor Elton, só para dar uma entrada, assim, como que os escritos de Ellen White influenciam o adventismo. Maravilha, queridos. Bom, vamos então com o pastor José Lima, para nós falarmos a respeito da... Da, da, desse primeiro ponto da abordagem que o pastor Lima escreveu na lição desse, desse do dia 8, né é sobre a segunda volta de Cristo, então pastor Lima como é que a gente pontua o que eles creem e o que nós cremos em relação à segunda volta de Cristo e Cristo é uma das mais preciosas do novo testamento e, sem dúvida, todos os cristãos verdadeiros que levam a sério o ensino do Novo Testamento levam a sério também a questão da volta de Cristo. Aliás, de tempos em tempos, esse assunto volta a ser mais enfatizado e agora, inclusive, nesse tempo de pandemia, muitas igrejas, muitos pastores, e este que vos fala também, estamos fazendo estudos um pouquinho mais aprofundados nessas questões chamadas escatológicas, ou seja, aquelas questões referentes ao que chamamos fim dos tempos. É impossível pregar o Novo Testamento sem pregar sobre a volta de Cristo. Todos os crentes em Jesus amam a vinda de Cristo, esperam pela volta de Cristo. Qual é o problema em relação a isso dentro do adventismo? É que, crendo na volta de Cristo, volta visível, real, concreta, eles todavia eh, já cometeram ao longo de várias vezes, ou seja, muitas vezes cometeram um grande erro. Na verdade, não é simplesmente um equívoco, porque contrariaram aquilo que o próprio senhor Jesus disse e ensinou, que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, mas vejam bem o que colocamos aqui no comentário desta lição. Falando sobre a volta de Cristo, Miller, Guilherme Miller, que foi um dos fundadores do chamado Adventismo, anunciou a volta de Cristo para o ano de 1843. Falhou, fixou para o ano seguinte. A senhora White, considerada uma grande profetisa dentro do Adventismo, seguidora de Miller, fez o mesmo, anunciou para 1944, que também não se cumpriu. E assim nós temos várias outras datas marcadas pelos adventistas, 1950, 1855, 1967, 1977, etc. Mas sem nenhum êxito. Né? O, o senhor Jesus, ele disse muito claramente, ninguém sabe da hora e do dia, ou do dia e da hora, Mateus capítulo 24, 36, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu por sua própria autoridade, Atos 1, 7. Entretanto, isso não significa que devemos ignorar o, o retorno de Jesus. A nossa, a, a nossa oposição ao ensino Adventista é a marcação de datas desrespeitando aquilo que o próprio senhor, que voltará, sim, ensinou e disse. Então, é muito importante pontuar isto. Uh, isso desmerece, de certo modo, um sistema doutrinário. Não se trata apenas de um, uma possível interpretação diferente, em alguns casos que, sim, pode se interpretar diferente, mas não contrariar as palavras objetivas muito, muito claras do próprio Senhor Jesus. Isso é demais. Acho que o microfone do pastor Elton não está ativado, né? Microfone, pastor Elton. Nós estamos te ouvindo, pastor Elton. Está me ouvindo, pastor Jefferson? Eu estou ouvindo o senhor, eu não estou ouvindo o pastor Elton Não estou ouvindo também Acho que travou inclusive a transmissão dele Mas ele está se movimentando, só não está falando Não estou ouvindo a voz dele é. Ele vai sair e vai entrar de novo Mas tem essa pergunta da Cristiane aí que você podia responder, né, pastor? Como eles adaptaram suas crenças diante das falhas das profecias iniciais? Então, essa falha que o pastor Lima citou, né, em 144, a Ellen Light anunciou a vinda de Cristo. Sim. Para... Marcou o dia, marcou a hora e o local. Na meia-noite, inclusive, eles foram todos lá, de vestido de branco para o monte, para Jesus vir buscar os arrebatados. Sim. É, daí tem essa pergunta da Cristiane, que ela tem relação, e a do Jeff Silva também, ele perguntou sobre o juízo investigativo. Sim. É, dá para responder essas, essas duas, esses dois quesitos na mesma resposta. Quando falhou a vinda de Cristo em 1944, aconteceu assim, os adventistas, eles não plantaram, plantaram é, sementes, falaram não adianta plantar que Jesus vai voltar vai ficar tudo aí eles soltaram os ladrões, os assassinos falaram, não, agora acabou Jesus vai voltar vocês vão acertar a conta com ele é, é, perdoaram dívidas, claro, ah, você não deve tanto mas você não me deve nada porque Jesus vai voltar e eu não vou fazer nada por dia e aí Jesus não voltou na época deles na época que eles falaram o que, que aconteceu? virou um caos porque aí ladrão solto não tinha um para fazer, tinha gente que tinha pegado o dívida, que estava precisando do dinheiro, porque a vida continuaria. Aí, é, é, resposta da Cristina e Góra e do Gia Silva, que eles criaram a doutrina do de... livro investigativo. Ou seja, eles falaram, Jesus voltou, mas não a nós. Ele estava lá no céu, o tabernáculo, porque o tabernáculo no céu é uma reprodução, o tabernáculo na terra é uma reprodução do tabernáculo que está no céu. Falar, o tabernáculo no céu estava manchado, contaminado, pela rebelião de Satanás. E Jesus, quando ele ascendeu, quando ele subiu da, do, da terra para o céu, ele se assentou no trono, mas ele não entrou no tabernáculo. Então, marcou aquele dia de 1944, meia-noite, para ele voltar, ou seja, ele entrou no tabernáculo, e limpou o tabernáculo pelo seu sangue. Foi isso que é, quiseram dizer que era a vinda de Cristo. Então, falaram, não, Cristo não voltou aqui para nós, ele voltou ao tom, na sua plenitude, no céu. Então, isso eles chamam de juízo investigativo. Ele entrou lá no tabernáculo, o tabernáculo estava, vamos dizer assim, contaminado, e ele limpou o tabernáculo. Essa foi a, a segunda vinda de Cristo, a primeira foi a terra, a segunda ele adentrou o tabernáculo. E daí o Jeff Silva também pergunta do aniquilacionismo, né? da aniquilação das almas, porque para os adventistas não existe inferno. Esse inferno eterno que nós cremos e que nós pregamos não existe para eles. Quando a pessoa diz assim, morreu é, e foi o inferno, eles chamam que o inferno no hebraico Hades é a sepultura, eu vi um pregador adventista falar assim, eu já comprei meu inferno. Falaram para ele, mas como? Ele falou assim, o inferno que eu comprei ali em São José dos Pinhais, é uma sepultura. Porque eles acreditam que quando a pessoa morre, ela fica dormindo no túmulo Quando Jesus vier, elas vão acordar. Daí, eles dizem que a sepultura é o um inferno. E daí eles dizem assim, quando Jesus voltar, ele se baseiam em Malaquias 3 e 4, que diz que os ímpios farão cinza debaixo dos nossos pés, quando Jesus vier, ele vai queimar os ímpios, os ímpios vão virar cinza, não, vão deixar de existir. Então, eles não creem no inferno eterno, eles não creem que a pessoa morre e vai para estar com Cristo, eles creem que a pessoa fica dormindo no túmulo, que eles chamam de inferno, e na vinda de Cristo eles acordam, despertam do som, é chamado som da alma, amiclacionismo, e é uma doutrina também de cristinhas de Jeová. E aí, é, só viverão os justos, os, os ímpios, eles viverão cinza, né? Daí, eles combatem essa ideia que a pessoa esteja acordada, ou consciente, né? No paraíso, como... Viu, pastor Jefferson, o lago de fogo e enxofre é a segunda morte, é essa, na aniquilação dos ímpios, certo? A aniquilação dos ímpios, exatamente. É. Eu falar domingo é. né? O senhor falou do mundo lá na igreja, que bem-aventurado, que, que tem parte na primeira ressurreição. É. Será no arrebatamento. Então, a, para os ímpios vai acontecer a segunda morte. Eles Já morreram. Estão dormindo, acordarão e serão aniquilados. A segunda morte. Serão lançados no lago do fogo em chofre e virarão cinza. Deixarão de existir conscientemente, né? Pastor é. Jeff, Oi. Permita-me aqui uma pequena intervenção. Sim, sim. Isso nos chama a atenção para o seguinte fato Para a seguinte realidade Como é perigoso quando a gente se desvia Daquelas uh, afirmações claras que estão na Bíblia E aí se parte para artifícios teológicos Para explicar o que não tem que ser explicado Nós temos outras questões E outros sistemas ordinários assim porque se desviam daquilo que está bastante claro na Bíblia, depois tem que se uh, apelar para artifícios teológicos, para poder Sim. explicar o seu sistema. Essa é uma grande realidade. Como é preciso ficar naquilo que a Bíblia explica claramente? Porque aquilo que não está claro na Bíblia, você deveria não querer explicar porque senão, eu repito, vai ter que procurar um artifício teológico para explicar. O adventismo faz isso. Como Jesus não veio, apesar de todas essas antecipações né, e anúncios da sua vinda, agora tem que haver outra explicação, é claro. Verdade. A, a, a doutrina que o Jefe Silva perguntou né, do juízo investigativo nasceu... Para explicar que Jesus não veio em 1944. Não, ele, ele não veio para nós, ele veio lá no céu adentrar a o tabernáculo e limpá-lo, né, ou descontaminá-lo, que é algo assim absurdo, né? Não tem muito a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia né? Porque ele está no céu como queria purificar o próprio santuário do céu. <risos> Amém? Tá conectado, pastor Elton? Mas o seu som, cadê? Então, eu tô, eu tô tentando falar aqui, porque eu tô, eu tô numa confusão pra nada, que eu tô usando o celular e tô usando o computador ao mesmo tempo. É, eu perdi grande parte do que o pastor Jefferson falou, depois eu vou, vou assistir novamente, né? Tem que assistir, pastor. Pois é. é até para não falar besteira do ponto, né? Aliás, esse é o grande propósito nosso, é a gente poder... É, parar para poder estudar realmente a lição com mais acuidade, né? Porque a gente sabe o quanto, o quanto e o pastor Lima sempre nos orienta em relação a isso, né? O quanto é importante a gente não se desviar, porque os desvios podem parecer pequenos no começo, mas depois, ao longo do tempo, eles vão mostrando umas grandes dificuldades, né? E a gente tem que realmente entender isso, né? Então, acho que é importante isso que responder o pé contento, o item 1, eu queria, então, passar para a questão da expiação do pecado, né? É... E aí, se por acaso, o meu celular sair do ar aqui, você, pastor Roberto, aí entra aí e vai, vai conversando, a gente vai tentando entender, né? É... Essa questão, pastor Lima, que o pastor colocou, sobre a questão do pagamento do pecado, né? Sim. Nós temos uma corrente teológica que acredita que Jesus teve que satisfazer a exigência de Satanás na cruz do Calvário, e que pagou a ele o preço do pecados pecado né? então é, é, é mais ou menos aquela ideia que eu já ouvi alguns teólogos comentarem e da que quando Jesus foi tentado, então o diabo disse para Jesus que todos os reinos da Terra lhe foram dados e que portanto se Jesus o adorasse ele receberia esses reinos, né? E então isso leva induz a ideia de que tudo passou para o domínio de Satanás. Quando, na verdade, o que domina não é Satanás é o pecado que domina, é diferente, né? Porque aí Paulo vai dizer lá, o pecado não terá mais domínio sobre vós, não é o diabo que domina, é o pecado, é uma outra estrutura, mas eu queria que o pastor comentasse um pouco sobre essa questão do preço do resgate, né? da do, do pagamento, como é que foi essa base de expiação e por que que os adventistas acreditam de forma diferente? Depois eu conto isso também com o pastor é, com o pastor é, Jefferson falando sobre a questão dos dois bodes aí, tá bom? Pastor Lima então então, segundo as pesquisas teológicas nos demonstram essa questão do resgate e esse debate vem de longe isso vem desde os primeiros séculos já se começou a dizer que Deus pagou uma espécie de dívida a Satanás, quando, na verdade, todo o ensino bíblico vai numa outra direção. O que a Bíblia nos diz com toda clareza em muitos textos que nós não podemos ler aqui, não há tempo para isso, é que Deus não deve nada a ninguém, e muito menos ao diabo. Então, é uma doutrina muito estranha ao ensino geral da Bíblia. E, infelizmente, até há um sistema que também se considera evangélico, o adventismo, mas nesse aspecto não é evangélico, pelo menos não é o evangelho genuíno, ao afirmar que uh, tanto Jesus quanto Satanás pagaram esse preço. Isso é, na verdade, do ponto de vista bíblico, um absurdo. E eles se baseiam entre outros textos, principalmente no texto de Levítico, no capítulo 16, que fala sobre os dois bodes. Depois, quem sabe, o pastor Gerson vai comentar um pouco mais e melhor isso. Mas, neste momento, nós descobrimos que este ensino, ele é duplamente errôneo, é duplamente errado. Primeiro, na nossa visão, nosso entendimento, primeiro, por quê? Porque foi Jesus quem levou sobre si os pecados não é? de toda a humanidade, sem cooperação do homem e muito menos de Satanás. Satanás não tem nada a ver com isso. E aí podemos citar Isaías 53, Romanos capítulo 5, Hebreus 2, 1 Pedro 1, entre outros textos. Foi uma oferta de Deus na pessoa de seu filho, e não de qualquer dívida, muito menos a Satanás. Por outro lado, essa aniquilação de Satanás, né? bem como dos ímpios, não significa extinção total. Porque os textos bíblicos que falam sobre isso deixam bem claro que será uma condenação eterna né? e não uma destruição eterna. Então, fico por aqui nessas breves considerações. Acho que, de fato... É um grande erro, mais do que um simples equívoco, porque Deus não deve nada a ninguém, muito menos ao diabo. Já pontuado aqui rapidamente pelo, pelo pastor Elton, Satanás não é dono de nada, ele é um exibido, um usurpador, ele não tem domínio sobre nada, né? ele não é dono de nada. Graças a Deus que o dono de tudo e todas as coisas é o próprio Deus. Ele é um exibido, um usurpador, né? Teve a audácia de dizer né, a Jesus: Eu te ofereço tudo isso se tu prostrado né, e adorares, mas Satanás não é dono do mundo. Nunca foi e nunca será. E graças a Deus Amém. por isso. Glória a Deus. Pastor Elton, tá aí, pastor? O som o som Pastor Jefferson Pastor Lima, vou aproveitar que o Pastor Elton tá... Tá aí, Pastor Elton? Ok. Eu queria dizer o seguinte, Pastor Lima, eu acredito que as pessoas, Pastor Jefferson, têm dificuldade de pensar numa eternidade de sofrimento porque nós não temos noção do que é o eterno. A eternidade não tem nada a ver com esse tempo finito nosso, de dia, de noite, de semana, de mês. A eternidade é um estado. É, de maneira que Deus que é Senhor da glória, Ele, ele sabe muito bem o que, que é essa eternidade. Mas, de fato, que a Bíblia é muito clara em dizer que tanto quem se perde quanto quem se salva Permanecem na consequência dessa situação Que ele adquiriu durante a caminhada na terra Não tenha dúvida disso, né? E, e há muitos textos que Jesus fala Onde o verme não morre, o fogo não apaga E Apocalipse vai dizer que Satanás Que Satanás, e, e a falso profeta e a É lançado no lago de fogo E vão ficar eternamente ali Onde o fogo não apaga. Não tem como não ser eterno o negócio, né? Então, eu queria perguntar aí para o pastor Jefferson, né? A fazer essa pergunta do Jefferson Júnior. É, da onde surgem essas revelações, já que não tem nada disso na Bíblia, né? Como é que como é que surgiram todas essas revelações aí que eles pregam lá? Então, pastor, veja bem. Sobre essa doutrina que o pastor José Lima funcionou do bode emissário um bode é morto o outro bode é mandado ao deserto como emissário, diz lá em Levítico então os adventistas eles têm uma característica muito forte que eu já citei aqui nós respeitamos os adventistas e não os condenamos ao inferno assim sumariamente até mesmo o pastor José Lima falou assim, quem jura é Deus ele não quis fazer um julgamento sumário. Ó, oh, vocês estão no inferno, porque vocês creem em heresias. Eles não são assim. Eles nos condenam ao inferno, assim, sumariamente, sem maior aprovação. E eles querem passar para os fiéis adventistas, porque também vou revelar uma, uma característica dos adventistas. Eles são inseguros. Por exemplo, quantas vezes o pastor Roberto sai pela rua ou pela vizinhança, falando que tem que guardar o domingo? Nenhum? mas eles saem. Por quê? Porque eles se sentem inseguros, eles sabem que o que eles creem, na verdade, é inconsistente teologicamente, principalmente quando eles vão se aprofundando. Então, eles falam que eles têm revelações que nós, guardadores do domingo, nós, é, cristãos, vamos dizer assim, é, que seguem a besta, a besta, é o domingo, o guardado do domingo. É, que nós somos falhos, que nós temos várias falhas, que nós, somos, nós temos uma sub-revelação, que não chega ao nível da revelação deles. Então, eles criaram uma doutrina, que esse bode, o bode que morre, e o bode que é mandado para ele o deserto, o emissário. O que significa isso? Significa assim, que Jesus morreu pelos nossos pecados, e que nossos pecados foram levados embora, eles não existem mais. É essa simbologia do bode emissário. Jesus levou os nossos pecados, como dizem alguns, pois lá no oceano profundo do esquecimento e pôs uma placa lá é proibido pescar. Ou seja, os pecados não te comandam mais. Você agora é uma nova criatura, segundo capítulo 17. Eles falam que não. Eles falam que o bode que morreu, que morre, é, ali no sacrifício dos dois bodes, ele simboliza Cristo morrendo na cruz e extinguindo os nossos pecados. Mas, quem leva os nossos pecados de é Satanás? Essa é a simbologia do bode emissário. O Satanás pega os nossos pecados e leva embora, porque ele está condenado. E aí eles falam assim, os dominguistas, eles tratam a gente de dominguistas. Isso eu ouvi muitas e muitas vezes. Né? Os dominguistas, eles não conseguem alcançar isso. Eles pensam que simboliza só a morte e o fato dos pecados serem levados embora e esquecidos. Mas nós que temos uma revelação superior, e isso é, faz parte do dia a dia deles, nós temos uma revelação superior. É, eles falam assim no batismo, esse, esse irmão aqui ele era pastor da Assembleia de Deus, ele era presidente da Convenção da Assembleia de Deus, aí ele viu a verdade e começou a guardar o sábado, aí todo mundo bate palma, glória a Deus, é isso mesmo, Deus revela uma revelação muito superior a nós. Aí nasceu assim, essa doutrina do bode emissário, entende? Mas, veja bem, é tudo isso é produto de uma imaginação teológica. Porque, segundo o que eu entendi do pastor Lima ele está pregando a simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Mas eles querem diferente, que eles são superiores, entendeu? Então, eles pegam o eclesiastes lá e provam. Que é, Salomão, no momento de amargura Ou de crise existencialista Disse assim quem, quem garante que o espírito do homem Vai para cima E o espírito dos animais vai para baixo Quem sabe todos os espíritos vão para baixo E assim, deixam de existir Mas aquilo era uma crise uma, Um momento de é, Indagação existencialista de, de Salomão Eles fazem uma doutrina Uma doutrina fechada é, A mortalidade da alma um dia nós vamos deixar de existir, por quê? Porque assim como os animais, é, nós vamos morrer, sermos punidos por não termos Deus e deixar de existir, virar cinza. Mas nada disso tem uma complementação bíblica, nem uma base. Né? Porque eu penso muito assim, que a Bíblia ela é explicada pela própria Bíblia e usando essa arma que o pastor falou da simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Amém? É assim que eu penso. Maravilha. É isso aí, pastores, que bênção. Eu queria entrar na questão 3, na questão da lei do, é, do sábado, e eu vou dividir essa questão em, duas, em dois temas importantes. Uma é a questão da lei. Né? Por exemplo, pastor, é, pastor José Lima, como é que a gente pode considerar, nesse tempo atual, a questão da lei aí, é, em relação à questão do... Por exemplo, Paulo vai falar que aquele que segue a lei né, será julgado pela lei, e aquele que está na graça será trabalhado pela graça, será avaliado pela graça. Deus tem duas medidas? Como é que é o processo? Como é que Deus lida com essa questão entre lei e graça? Quem quer seguir a lei, quem quer seguir a graça? Como é que Deus lida com isso? E como é que os adventistas conseguiram fazer essa adaptação aí da, do sistema de leis? Essa questão da lei e do evangelho, lei e a graça, é uma questão também bastante antiga na hermenêutica. E ao longo de muitos, muitos anos e até séculos, essa questão vem sendo discutida. A mim me parece que essa questão toda é bem resolvida quando nós entendemos os tempos, os tempos de Deus. A antiga aliança é um tempo de Deus até Jesus chegar, até chegar a era do evangelho, e a lei teve o seu propósito e a sua razão de ser, conforme Paulo explica muito bem. Ele usa a palavra aio em português. Na verdade, a palavra grega, o orçamento grego é pai da Gogos, daí vem a palavra pedagogia, né? pai da Gogos não era o um mestre, pai da Gogos era aquele cidadão que encaminhava o menino ainda na idade escolar até a maturidade, ele não era o professor, ele era o pai da Gogos, Agora nós temos uma nova interpretação dessa, dessa palavra, é o que o pastor Gerson e, e, e também nós sabemos, é a questão da, da semântica agora, né? é, o significado ao longo da história. Mas o pai da Gogos, traduzido em português por aio, era o mestre de disciplina, não era o professor. E Paulo usa essa expressão, muito conhecida entre os gregos, Dando a entender que a lei nos conduziu até Cristo. Era a tarefa da lei. Inclusive mostrando que o homem, por essa lei, não seria salvo. Porque a lei não perdoa, a lei condena. Quer é, dizer, que o único propósito da lei é mostrar a condenação? Mostrar a condenação e conduzir, portanto, até a nova aliança. Quem não entende isso não entende a Bíblia. Me parece Maravilha. a mim que, me parece a mim, Pastor Elton e demais colegas, me parece a mim que aqui está uma questão fundamental. Se não entendemos o papel da lei conforme Paulo explica muito bem, sem nenhuma confusão, nós não entendemos o restante. Agora, passada a época da lei e a lei era boa. No, no propósito de Deus, ela foi um condutor, ela foi um aio, nos levou até a época do evangelho, chegada a época do evangelho, o evangelho da graça, termina essa fase. E nós estamos agora num outro tempo. São dois tempos. Né? E agora não temos que nos justificar pela lei, porque a lei condena, ela não perdoa, eu repito. Agora em Cristo Jesus pela fé em Jesus. Isso o Lutero entendeu tão bem, né? É, o grande problema, né, Pastor Lima, é que às vezes as pessoas pensam que a graça ela é, ela é superficial. Mas eu é. sempre costumo, é, é. eu costumo enfatizar é. que a graça ela é muito mais excelente do Sim. que a lei, né? E aí porque vem, a lei, a lei entra... condenava o ato. Sim. A graça trabalha na intenção do coração. E aí, vem é muito essa, mais sério. Sim, e aí vem essa pergunta crucial. Então quer dizer que o crente, o cristão da nova aliança está totalmente sem lei? Claro que não. Mas que lei é essa? Agora é a lei da graça, é a lei do espírito, é a lei da mudança interior. Né? Por isso o crente não precisa uma tabela colocada no quarto, na sala, mostrando quais são os mandamentos a serem cumpridos, porque ele passou por uma experiência de renovação espiritual, de regeneração, e agora a lei está inscrita no coração. Isso já estava previsto lá na antiga aliança, especialmente nas palavras do profeta Jeremias, capítulo 31, 33. Agora... Maravilha. Agora é do interior para fora e não de fora para dentro. Então, é isso. Pastor Roberto fez uma pergunta aí, pastor. Pode comentar. habilita o teu som aí, pastor Roberto. Eu, eu só quero completar o que o pastor Lima está falando, que muito embora... Tudo isso que ele falou tá absolutamente certo né? A lei vem trazendo até mostrar a graça De qualquer maneira No Antigo Testamento também A salvação também era pela fé Você vai ler o autor dos Hebreus E vai dizer que eles não alcançaram as promessas Mas todos morreram pela fé Vivendo pela fé, caminhando por fé Então é... Aí de novo a lei não salva quando aquele menino rico chega para Jesus e fala assim, oh, o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus fala, olha, Deus, você conhece os mandamentos e tal, tem esse, tem aquele. Ele fala, ah, mas isso eu tenho feito tudo desde pequeno. Aí Jesus fala, oh, então falta uma coisa. Fala, o que falta? Vende tudo que tem e vem e me segue. Então, na verdade, não é que ele precisava vender e ficar pobre para ir para o céu. Ele precisava seguir Jesus. O, o segredo era seguir Jesus. No Antigo Testamento, o segredo, pastor Elton, era amar a Deus, viver pela fé. Os mandamentos eram uma linha de condução, mas a salvação era a fé que tinha no Deus, que se revelou para Abraão. É, isso sem contar, né, pastor Roberto, que a lei, ela, como diz Paulo, ela nunca serviu para aperfeiçoar nada, né? E a lei não. tem um problema sério, porque se você tropeça num ponto, você tropeçou em todos, né? Ou seja, é uma reprovação completa é, por conta dessa situação toda, né? Muito bem, vamos, nós estamos caminhando aí, irmãos, nós temos aí mais alguns minutinhos, se você não escreveu sua pergunta ainda, aproveite para escrever a sua pergunta. Toda terça-feira, às 17 horas, nós queremos estar aqui, ao vivo, para poder tirar as dúvidas na, seção, na semana que antecede a aula da Escola Bíblica, para subsidiar os nossos pastores, professores, para que a gente possa discutir teologicamente. E, e eu queria perguntar ao pastor Jefferson, para a gente encerrar, já indo para o encerramento, a questão do sábado. Né? É, quais são os valores do sábado que podem ser adaptados para a nossa vida? Porque a discussão grande do, do, do sabatista, e nossa com elas, com eles não está na questão dos valores morais ou dos valores éticos relacionados com o sábado, né? A igreja cristã evangélica, desde os primeiros anos da, da, da vida cristã, ela guardou o domingo. Então, a guarda do domingo não é por causa de um decreto que foi emitido ou por qualquer outra coisa. Nós já tínhamos o hábito de guardar o domingo, logo após a ressurreição de Jesus, que foi no domingo. É, mas, assim... No, no sábado, existe alguns valores, né, que, que, que fazem parte do, do sábado, que a gente transferiu para o domingo, então eu queria que o pastor pontuasse um pouquinho essa, como é que eles, como é que os adventistas levam a sério essa questão do sábado, né, e por que que eles levam a sério, e como é que a gente pode tirar um bom, um bom ter um bom relacionamento a, a partir disso aí? é a questão da lei mesmo, né? É como nós estávamos conversando no começo, é, havia um grupo, na época da igreja cristã nascente, chamado Judaizantes, que eles viram onde Paulo pregava, inclusive na igreja dos Gálatas, e falavam assim, vejam bem, se não guardar a lei de Moisés, não pode ser salvo. Então, eles queriam que os cristãos da época adotassem a lei de Moisés. Vejam, ó, Paulo, inclusive eu conversei com um adventista do sétimo dia, e ele me disse assim, eu, eu conversei pessoalmente, eu não, não, não recebi uma carta, nem um telefonema, eu conversei pessoalmente com o um adventista, e ele me disse assim, Paulo é um nojento, já falou, irmão, que isso? Paulo, Paulo é o maior apóstolo do cristianismo, né? Maior até que Pedro, teologicamente falando. E foi um nojento. Por quê? Porque eles aprenderam que o sábado salva. Para resumir: o sábado salva. Cristo salva junto com o sábado. Sem o sábado, Cristo não salva. Eu tenho uma experiência de 15 anos de Adventismo, então eu vou repetir, porque eu, é acima do que eu aprendi lá. Cristo salva, salva, eles creem em Cristo, junto com o sábado. Sem o sábado, Cristo não salva. Eles chegam e falam isso para Eles batizam os... A pessoa é assembleiana, é, da Assembleia de Deus. Ele se converte no Adventismo, ele é batizado de novo, porque aquele, aquele batismo não usaria nada. Ele, ele cria, mas ele guardava, guardava o sábado. Então, o sábado é um Deus para os adventistas. Eu sei, porque eu guardei o sábado. Você não pode comprar uma coca, você não pode receber um pagamento, você não pode efetuar o pagamento de uma dívida. Você tem que idolatrar o sábado, essa é a grande verdade. Então, os judaizantes, eles penetravam nas igrejas, na sábado, é, neófitas. Por isso também eu quero ressaltar, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas os adventistas, eles são os neófitas das igrejas. Os que têm pouca experiência, têm pouco conhecimento bíblico. Porque se você pegar o Antigo Testamento, você vai começar a guardar o sábado. Porque lá tem mil e mil passagens falando sobre o sábado. Agora, se você pegar uma, um versículo, um versículo de Gálatas 5, verso... 4. Diz assim, separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tem caído Não tem como interpretar esse, esse versículo a assim, não Se você quiser guardar a lei, você caiu da graça, você não é mais salvo pela graça. Então, nós temos que lembrar que o sábado, no hebraico, é um... É, sábado é, é, Shabbat. Shabba que significa cessar. Então, Jesus eh, nos transmitiu o no Espírito do sábado. E os adventistas, e os fariseus e os saduceus, de péssima memória, eles agarraram a letra da lei do sábado. Então, o que, que nós podemos entender? Que você tem que ter um tempo para Deus. Nós temos o domingo. Tem um jogador de um certo time de São Paulo, que ele não pode guardar o domingo. Por quê? Porque ele joga no domingo. Sabe o que ele faz? Ele guarda quarta-feira. Para os adventistas, ele vai para o inferno. Por quê? Porque ele tem que parar de jogar no domingo. Ele tem que abandonar a profissão dele para guardar o sábado. Então, é, esse versículo aqui é muito importante. E como é uma... Eu recomendo é, Gálatas 4, 21 e diante, quando fala... Do concerto dos finais, que era representado alegoricamente pela Carta, e o concerto da promessa, que é representado alegoricamente pela Sara. Daí a Bíblia diz assim: não vou herdar os dois, porque eu vou dizer um negócio. Eu simpatizo muito com os adventistas, mas eu tenho muito medo de que a atitude deles em relação ao sábado e à lei vai terminar causando danos, alguns, pode ser até irreversíveis. Por quê? Porque nós vivemos no tempo da graça. E Hebreus diz assim, como caparíamos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Sabe qual é essa salvação que ele está falando? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo salva. Eu não posso dizer o sangue de Cristo mais o sábado. Porque aí, como eu já expliquei, você caiu na graça. É perigoso. É muito perigoso. É uma coisa importante aí em relação a essa questão do sábado, eu particularmente tenho uma, uma, uma visão e, e eu vejo assim como muito importante nós é, buscarmos reparar o valor que foi colocado por Deus na questão do sábado, que eu acho que nós, como cristãos evangélicos, é, eu acho que a gente não valoriza tanto quanto, quanto deveria ser valorizado, né? É, eu estou lendo, tenho lido aqui um livro muito interessante, e aqui eu vou ver se eu consigo dispor aqui para os irmãos. É Espiritualidade Saudável. Eu tenho estudado isso com um grupo de pastores, tem sido muito especial esse momento. E aqui um, o autor nos fala uma coisa importante. Ele diz assim: nós não estamos a serviço do sábado descanso semanal. O sábado é que está a nosso serviço. Né? Então ele, ele cita quatro coisas importantes que nós precisamos aprender com o sábado. Isso não a, a, no aspecto do sábado enquanto sábado dia, mas como um tempo de descanso que entregamos para o Senhor. né? Então tirando o legalismo, ele trabalha a questão de você a importância de você ter um dia para parar, para realmente descansar o corpo, descansar a mente. Ele trabalha sobre a questão da da, da necessidade de nos alegrarmos do Senhor nesse dia, né, ser um dia de alegria, um dia de celebração. Ele também trabalha a ideia de descansarmos e, e celebrarmos, contemplarmos ao Senhor. E acima de tudo, ele nos dá a ideia de um dia para que a gente possa confiar em Deus, né. E de alguma forma, é que é, realmente essa é uma razão. Bastante interessante. Porque quando Deus instituiu o sábado, ele instituiu o sábado com uma perspectiva. Vocês vão ter produção na sexta-feira para comer no sábado. Quando instituiu-se o ano sabático, ele diz: olha, eu vou dar para vocês uma produção tal que vocês vão, é, vocês vão colher no sexto ano e vão ter para comer no sétimo, no oitavo e até o nono ano. né Mas a questão toda do legalismo, que é o grande problema, é que o legalismo pega o negócio ao pé da letra e na verdade nós precisamos trabalhar com o conceito da lei o conceito da lei que está por trás do sábado não é guardar o sábado como o dia do sábado mas é confiar no senhor crendo que ele nos dá o descanso crendo que ele nos dá o sustento e crendo que ele é o senhor que provê todas as coisas em nossa vida eu queria pa, pa, é, é, perguntar para o pastor Jefferson como é que é essa tensão quando a pessoa se converte aí por exemplo, nós tivemos o caso do ex goleiro do Londrina, né, que estava até no auge bom da carreira, de repente se tornou adventista e ele teve um contrato encerrado porque ele não podia jogar de sábado. Né? Como é que ele não podia só se concentrar de sábado? Ele só podia jogar de domingo, mas não podia se concentrar no sábado. E aí ele acabou invalidando a carreira profissional dele. Então, é, o que o senhor falou aí é praticamente Antecipa minha resposta. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus não criou a humanidade para guardar um dia e dessa forma ser abençoada. Ele criou um dia, porque o senhor sabe que na Revolução Francesa eles estabeleceram assim, sete dias, é, sete dias, trabalha só dias, descansa um, que é a semana, né? E também não, não dá certo. Vamos fazer uma semana de nove dias. Sabe o que aconteceu? As máquinas começaram a quebrar, os animais começaram a ficar doentes, as pessoas começaram a ficar doentes. Por quê? Porque biologicamente nós somos programados para funcionar seis dias e um dia descansar. Agora, tudo se prende à idolatria que se faz em torno desse dia. A idolatria que diz eu já disse, vou repetir. Cristo salva. Tem até um professor aí que está dizendo que os Adventistas são salvos pela graça. Tá. Eles creem que Cristo salva. Mas, eu fui Adventista e vou afirmar o que eu vi, o que eu testemunhei. Eles creem que ninguém que não guarda o sábado é salvo. O isso que eles vão de casa em casa, Assembleia de Deus, Batista, e falam, não, você crê em Deus, creio, só que você não vai para o céu, você precisa guardar o sábado. Porque o sábado, o que é Maria para o catolicismo, o Redentora, é o sábado para o Adventismo. É o Redentor, ele salva a gente por Jesus. Ou seja, o que estou afirmando eu tem certeza absoluta. porque eles bem ele diz dizem assim, creio em Cristo, glória a Deus, guarda o sábado, senão não vai para o céu. Eu tenho um amigo, tive um amigo, que ele caiu no Mediterrâneo, ele era adventista e caiu no adultério. E ele deixou a família, ele arranjou outra mulher, criou outra família. E uma pessoa amiga minha foi visitada. Quando ele te ganhava, ele irmão, você crê em Cristo, você é um cristão. E você abandonou tua família, você está em adultério, você não vai para o céu. Ele falou, não, você está errado, você está enganado. Eu deixei minha família, eu caí no adultério. Mas até o lugar do, do sábado. Ora, o que, que ele estava querendo dizer? Que o sábado salva mais do que Jesus. Então, é, alguns líderes adventistas vão pôr essas palavras bonitas. Não, nós queremos uma salvação pela graça. Mas eu quero saber o que eles praticam, não é o que eles dizem. O que eles praticam é uma idolatria total e absoluta do sábado, a ponto desse rapaz julgar que mesmo ia do termo, ele vinha para o céu. Por quê? Porque ele vai dar um salve. Atribuir, está lá no ABC, está lá no ANU, na idolatria, o animismo, o fetismo, o que é? Atribuir a objetos, a pessoas, a dias, poder espiritual, salvífico, isso é idolatria. Daí a pessoa ela está equiparada ao que pega uma estátua de barro lá, e beija, e sei lá mais o que. Muito bem. Pastor Elton. Pois não, pastor Lima. Queria aqui tentar contribuir rapidamente e enfatizar o que está no, na letra F do nosso comentário sobre essa lição. E tentar deixar bem claro que a Igreja Cristã Primitiva, ela realmente começou a observar um dia especial em gratidão ao senhor pelo fato de haver acontecido a ressurreição, como o primeiro dia da semana, que nós chamamos domingo, e isso muito antes do imperador Constantino ter, digamos assim, considerado e determinado, como dizem alguns, o domingo como o dia de adoração. É preciso levar a sério o que está escrito, inclusive no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Ali é chamado o dia do Senhor, naquele dia em que ele foi arrebatado. O João, né? o, o, o discípulo de Jesus, que escreveu o Apocalipse. Nós temos duas expressões diferentes. O dia de Deus, dia de julgamento, e que vem aparecendo já no Antigo Testamento em várias ocasiões, que se chama em grego, remera toteu, o dia de Deus, isso é uma expressão. A outra expressão que aparece aqui em Apocalipse 1.10, isso é muito significativo, é remera kirakê, isso quer dizer o dia do Senhor. É, expressões diferente. Esse aqui aquele aqui, tornou-se uma expressão, entre aspas, técnica, já nos primeiros séculos apostólicos, referindo-se ao domingo. É, a igreja cristã começou a observar um dia não legalisticamente. O primeiro dia da semana... Como um dia de gratidão ao Senhor pela ressurreição e um dia de consagração do povo de Deus. Como já foi dito muito claramente aqui, não legalisticamente, porque não é o dia que salva. Então, é preciso entender essas coisas. Há duas expressões bem diferentes. Vou repetir: Remera Tuteu e Remera Kiriakê. Quimera que ele aqui quer dizer o dia que pertence ao Senhor, o dia em que a igreja também começou antes de Constantino. Não é verdade que a igreja começou a observar o domingo por ordem o decreto, o decreto de Constantino. Ele apenas, digamos assim, oficializou algo que a igreja vinha realizando. Eu vou trazer agora rapidamente uh, essa questão para os nossos tempos. A igreja evangélica há muito tempo, há muitas dezenas de anos, vem comemorando o Dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro. Mas faz pouco tempo, no governo do Fernando Henrique, é que de fato esse dia foi oficializado como Dia da Bíblia. Vocês sabem disso, né? E é uma comparação muito, muito pertinente, né? muito antes de Constantino decretar domingo como sendo o dia de guarda dos cristãos, a igreja já vinha observando o remera kiriaque, o dia pertencente ao Senhor. Isso já é historicamente provado e é a linguagem bíblica no Apocalipse. Eu queria deixar isso bem claro. Maravilha, queridos. Amados, nós estamos encerrando é, já no nosso final aqui da, da nossa live, porque nós não temos, não temos condições de ir mais adiante, o pastor Lima também tem compromisso daqui a pouquinho. Eu quero agradecer a Deus aí pela, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão contribuindo, colaborando na discussão. Eu sei que o tempo é curto, né? Mas eu espero que a gente possa voltar em outros momentos também para discutir esses e outros assuntos. E o objetivo aqui não é provar quem tá certo ou quem tá errado. É mostrar aquilo que está na palavra de Deus para que a gente, pela palavra, seja aprovado, né? De nada adianta a gente ganhar a discussão e perder o reino dos céus. Então, nós não estamos aqui para discutir, para ver quem tá mais certo ou quem tá mais errado. Nós temos que conhecer a palavra, seguir a palavra, viver pela palavra de Deus. E eu espero, irmãos, que a gente tenha conseguido, nesse espaço de tempo aí, Passar isso, né? É, não dá tempo da gente discutir todos os assuntos, mas eu espero que a gente tenha conseguido passar isso. E quero deixar, então, vou franquear a palavra ao colega Pastor Roberto Monteiro, que a semana que vem estará conosco para discutir a lição 7: ressurreição é, e reencarnação, né? Então, Pastor Roberto, as suas considerações finais na live de hoje, por gentileza. Só para falar do que, Pastor? Eu não entendi, Pastor Elza não, só para... só para as suas considerações finais aí, que nós já estamos encerrando não, eu achei que foi muito boa a nossa live, pastor, é como você está colocando, né, a gente há pensamento diferente há pessoas que acham que o que nós estamos falando não é exatamente a verdade, mas o pastor Jefferson viveu 15 anos lá dentro, né, só se eles mudaram, né, pastor Jefferson mudaram, agora mudaram agora você é salva só pela graça não precisa mais guardar o sábado, poxa vida isso seria a melhor notícia que nós teríamos hoje aqui Que esse professor está passando para nós Mas não acho que é a verdade, viu, pastor Jefferson? E assim, pastor Elton, a graça de Jesus Nada pode nos tirar da graça de Jesus Ele morreu para nos salvar A salvação vem pela fé no sacrifício dele Se eu precisar fazer alguma coisa para ajudar Jesus me salvar Nós estamos fora da Bíblia Acho que ficou muito claro isso, né? E é isso, que Deus nos abençoe, vamos seguir em frente, amando esse Salvador maravilhoso. Maravilha. Pastor Jefferson, as suas considerações? Irmãos, é, como disse o pastor Roberto, são 15 anos de Adventismo. Eu cheguei para o Adventista e falei para ele assim, Irmão, eu respeito sua fé, mas o da alma é forte, hein? é forte o, sono, o tal do sono da alma. Ele falou para mim assim, perdidamente: o que, que é sono da alma? Eu falei, mas meu irmão, é, você está 30 anos nessa igreja, você não sabe o que, que é sono da alma? Ele falou, não sei. Eu sei que é Cristo que salva. Então, é, como toda seita, eles deixam alguns aspectos bizarros escondidos. De conhecimento apenas dos líderes, como fazem todas as seitas. Então, é, a gente sincera lá, que não sabe, por exemplo, o que é o sono da alma. Se soubesse, saía correndo, porque é uma doutrina bizarra, antibíblica. Muita ali dizendo né, que o, o sábado é elemento constituinte da salvação, tá vendo? É isso aí. Então, esse, esse fanatismo, esse apego à lei, ao sábado, ao próprio adventismo, prejudica. Prejudica porque eu vou dizer um dado aqui, esse oficial, quem discordar de mim pode me, depois me mandar uma mensagem, qualquer coisa. Eu, exemplo, houve períodos em que a incidência de adutério em certas igrejas adventistas alcançou um índice que foi considerado alarmante pelas lideranças. E eu tive acesso a essas informações, nossa, tá demais, está demais. Sabe por quê? Porque Paulo disse assim, se você se apegar à lei, você decai da graça. Então, é, é muito grande a fragilidade espiritual, a falta de consistência espiritual dessas pessoas. Sabe por quê? A última palavra que eu vou dizer. Porque... Quem se apoia na lei, caindo da graça, nós só temos um elemento a nos apoiar, a se apoiar nele e a nos apoiar. Jesus Cristo. Fora de Cristo, não há salvação, não há crescimento espiritual. Tem um adventista que está super bravo. O seu som, pastor Elton. O seu som, pastor. Pastor Lima, perdão, as suas considerações finais, por favor. Então, muito obrigado por essa oportunidade que tivemos de abordar, ainda gravemente, esse sistema religioso. E eu termino enfatizando o que eu já vinha dizendo antes, né? Irmãos, amigos, não se pode ter uma revelação além daquilo que a Bíblia mesma diz. Cuidado com essas revelações particulares. Fiquemos com o ensino geral da Bíblia claro, sem confusão, a fim de que não caiamos da graça. Para repetir as expressões do pastor Jefferson. Quando se perguntou aí por quê e de onde vêm essas revelações, não há dúvida, entre outros motivos, pelo desejo de querer saber além daquilo que a Escritura diz. E Paulo deixa uma dica muito clara e muito importante, que não se vá além do que está escrito. Era isso, meus irmãos e amigos. Fiquemos com o ensino claro da Bíblia e não procuremos outras revelações. Maravilha, Pastor Lima, muito obrigado. Nós voltaremos na terça-feira às 17 horas. Pastor Lima já está, está liberado aí, Pastor Lima, para o seu outro obrigado, compromisso. Obrigado. Seja muito bem-vindo sempre. Amém. E assim, queridos, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e pedir que você nos ajude é, curtindo o nosso link, a transmissão, deixando o seu like. E se inscrevendo no canal da editora, no, no meu canal também, onde a gente tá, também tá passando. Se você está nos assistindo pelo Facebook, curta aí a transmissão, comente. O importante, queridos, não é o debate em si. O importante é aprendermos cada dia mais a palavra de Deus e praticarmos para que por ela a gente possa ter, a, a, a alcançar as coisas que o senhor tem para cada um de nós. Amém? Nós da editora nos sentimos muito honrados com a sua presença nesta tarde. Nós te louvamos e bem dizemos, senhor, por tudo que o senhor tem providenciado, tem provido em nossa vida. Hoje foi um tanto quanto complicado aqui a transmissão, por uma série de, de, de, de situações, mas se Deus quiser, terça-feira que vem, o, tá tudo equipamento, vai estar tá em ordem, vai fluir melhor em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Roberto, muito obrigado, pastor Jefferson, pastor Lima, que já foi. Deus abençoe a todos vocês que participaram desta live. Até terça-feira às 17 horas, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.